Olá! Neste vídeo, demonstraremos como protocolar a reativação de seu registro profissional. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional que deseja novamente exercer atividades fiscalizadas pelo Conselho. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção Cadastrar Protocolo. Em Assunto,